...do povo de terreiro, e hoje foi um grande, uma, um grande passo que nós demos ao o povo de terreiro, o povo negro, o povo da terra, é, ter de fato é, vindo para as ruas. Eu estou saindo desse movimento hoje, cansada, exausta. a luta não foi só hoje, foram dias e dias, mas com... Uma esperança muito grande que nós vamos conseguir virar esse jogo. Que esse golpe já está sendo desmascarado e que mais uma vez nós povo brasileiro não fugimos à luta e temos certeza que mais uma vez nós vamos conseguir vencer, virar esse jogo. Democracia sempre, liberdade de expressão, conquistas sociais. E muito mais. É, é por isso que nós estamos na rua. Achei. <música>